a roupinha, tá bom? Tá? É. Dá a patinha pra mamãe pôr. Isso. O outro lado, dá a patinha pra mamãe. Isso, muito bem. Olha como ela é comportada pra colocar a roupa. Gente, agora vamos colocar o laço pra ficar mais linda ainda como ela ficou linda gente Ei! para para para para ah. para ah. deixa eu colocar deixa vai colocar Você tá com frio Dá pra tia. Dá